agradecer à universidade por ter nos proporcionado realizar esse mestrado é, acredito que faço essa é uma demanda que vem ao encontro do que a universidade busca em termos de aperfeiçoamento dos processos institucionais através do desempenho dos servidores agradecer também ao programa de pós-graduação em engenharia de produção